Não, não foi a minha melhor corrida deste ano, nem, nem perto foi, foi, foi normal, eu contei muito na, na fase inicial porque estava nervoso, já não fazia uma prova individual há sete anos, mas depois de levantar-me, soltei a corrida, consegui soltar a corrida, consegui respirar e senti-me bem, já, já contava com, com passar à, à próxima fase, apesar de, de estar muito, muito nervoso, não sabia bem condições Estava e acho que esta corrida foi a corrida mais, mais complicada. Amanhã, se quiser vou estar mais descontraído, mais solto, e acho que posso correr bem mais rápido do que corri hoje. Sim, esta feita deu-me muita experiência porque eu... Entro neste estádio completamente cheio e sinto completamente à vontade porque não é a primeira vez que isso acontece, de certeza se fosse a primeira vez que estivesse a entrar num estádio cheio, estava um pouco nervoso, desorientava de um bocadinho a olhar para as pessoas e isso, isso não acontece e tirando isso também estou habituado a correr com estes atletas em, em, em estafeta, apesar de isto é uma prova completamente diferente, mas uh, isso ajuda muito, claro que se eu chegasse aqui, se fosse a primeira vez em tudo, uh, não sei se corria tão bem como corri hoje. Claro eu pensei em correr o mais rápido possível e esse é o principal objetivo, é correr o mais rapidamente possível. Uh, o meu objetivo principal é a garantir a procuração olímpica, preciso de ter apoio para para preparar os próximos dois anos, são fundamentais para os Jogos Olímpicos, para o temos campeonato do mundo, e isso dava-me uma base muito muito muito, muito boa mesmo. Uh, a seguir a isso, é passar à final, eu já acreditava nisso antes de chegar aqui, o meu treinador já acreditava, os meus colegas de treino já acreditavam, os colegas de competição em Portugal já acreditavam, semana passada estive com o Francis, o Francis teve-me a semana toda a dizer, acredita que tu podes chegar lá, eles não te conhecem, eles não sabem como é que tu corres, não tens pressão nenhuma, só tens que acreditar. E é isso que eu estou a fazer. Há sensivelmente três semanas que estou a acreditar que posso chegar e este foi mais um passo. Até lá.